Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu tô mostrando para vocês como está colocando papel de parede no Kickwalk Que algumas pessoas perguntaram para mim, né? alguns dos inscritos perguntaram para mim como que eu coloquei o meu papel de parede no Kickwalk Que no caso é essa imagem aqui Então eu vou estar tá mostrando para vocês como está colocando E no vídeo passado eu já mostrei aqui como está configurando o Kickwalk Theme Editor que é por onde nós iremos estar alterando o papel de parede do Cakewalk. Se você ainda não viu o vídeo passado, vou deixar aqui acima no card. É só aí você dar uma olhadinha lá e depois você volta aqui, para você estar tá vendo o procedimento. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as novas notificações. E solta a vinheta aí, daqui a pouquinho a gente já volta. Então pessoal, é, primeiramente você tem que entender o seguinte, que o Keycalk, deixa eu só abrir aqui, que o Keycalk ele usa a na configuração aqui a resolução do seu monitor. Então para ficar bem alinhadinho, você tem que saber qual é a resolução do seu monitor. No meu caso, eu, o meu monitor é 1920 de largura por 1080 de altura. E como que você pode estar tá vendo qual que é a resolução do seu monitor? Você aqui na área de trabalho, você clica com o botão direito do mouse E aqui em configurações de exibição Você seleciona essa opção E você vai vir aqui, ó resolução de tela 1920x1080 Que no caso é o que eu estou utilizando Do meu monitor Feito isso, então você vai criar um papel de parede Com essas dimensões No meu caso, eu vou estar utilizando 1920x1080 Que é a resolução do meu monitor Então você fará de acordo com a sua resolução, né? de acordo com a resolução do seu monitor, então dito isso vou aqui abrir o meu editor de imagens, eu vou criar aqui um papel de parede como exemplo, vou estar tá abrindo aqui um novo, aqui já está 1920x1080, que é a resolução do meu monitor, então ok, criei aqui um plano de fundo, vou dar uma cor aqui agora, colorizar, Vou Vou colocar aqui uma cor, essa cor azul mesmo aqui, que eu tinha selecionado antes essa cor azul e eu vou escrever um texto aqui, que será como se fosse o meu logo vou escrever aqui tutorial opa, primeiramente eu tenho que alterar a cor, né, pra aparecer a escrita vou colocar aqui branco vamos lá Você centraliza bem a imagem Está centralizada, no caso, o seu logo Papel de parede Feito isso, eu vou salvar essa imagem Então, eu vou clicar em exportar aqui no, no Gimp, que é o editor que eu uso Vou escrever aqui, tutorial Então, esse é o nome do meu papel de parede que eu estou criando Exportar Então, perceba que aqui está só na área de trabalho. Tá aqui a imagem que seria o meu papel de parede. Aqui está a resolução: 1920x1080. Por enquanto eu posso fechar aqui o editor de imagens. Agora, é, se você já utiliza um tema personalizado no Kickwalk, o que você vai fazer? É, você é, aperta a tecla P do seu teclado. Você vai vir aqui em, em é, Customization. Themes. Caso você esteja utilizando em, em português vai estar aqui em preferências customização temas então no meu caso esse é o tema que eu estou é, utilizando esse é o meu tema então aqui você tem o tema padrão Mercury ou tungsten e aqui vai estar se você utiliza já um tema já personalizado ele vai estar listado aqui então você selecionando o seu tema Você clica em edit No meu caso, como eu, esse, eu não vou alterar esse meu tema Eu vou estar tá criando um novo tema Então como que eu faço? Eu clico aqui no então, tungsten, por exemplo, que é o tema padrão Clico em edit Ele vai abrir o theme editor né? Ele vai abrir aqui o theme editor E por enquanto eu já posso fechar o Kickwalk. Por enquanto Fecha o Cakewalk e ficou apenas com o semeditor Editor aberto. Então aqui, é, eu tenho aqui as opções, essas pastinhas, que são todas as, as coisas que eu posso estar tá alterando do, do tema. E aqui em Global, eu vou rolar essa tela aqui. Eu desço essa tela e eu vou encontrar aqui o Wallpaper, que seria o papel de parede do Cakewalk. Só que por padrão, a gente vê aqui que... Ele vem com essas dimensões, que seria é, de largura 1.601 por 1.098 de altura. Então a gente vai ter que alterar essa, essas dimensões. Então eu clico duas vezes aqui no tema, ele vai abrir no meu editor de imagens, conforme já foi configurado no vídeo passado. Então aqui eu tenho as dimensões do tema padrão, eu vou ter que alterar essa dimensão. De acordo com a resolução do meu monitor Então, o que eu vou fazer aqui? No meu caso aqui, no meu editor de imagens Que é o GIMP, vou vir aqui em imagem Redimensionar imagem E aqui, no meu caso, ele está unido Então se eu alterar em cima, acima, ele vai alterar abaixo também Então, como eu quero alterar um de cada vez aqui Eu vou desunir aqui Faço essa desunião Em largura, eu coloco 1920 e na altura eu coloco 1080. E redimensionar. Então veja que a imagem ela foi redimensionada. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou minimizar o meu editor de imagem. Eu vou vir aqui no meu papel de parede que eu criei na minha área de trabalho. E vou arrastar para o GIMP aqui. aqui veja que ele preencheu toda a área. E agora o que eu vou fazer? No GIMP eu tenho a opção de sobrescrever. Que é o arquivo do... que está aberto aqui no Editor aqui no, no Cakewalk, eu tenho essa opção de subscrever ou exportar como, e ao clicar, automaticamente ele vai para a pasta onde está o arquivo. E ele, tem, ele mostra aqui o caminho que ele está em, em C2. Ponto, usuários, o, no, o seu nome no caso, é, appdata, local, temp e Cakewalk Editor Dentro dessa pasta tem esse arquivo. Então eu venho aqui, eu exporto. Então eu vou substituir, substituir esse arquivo, que no caso é sobre escrever, e exportar. Feito isso, eu posso fechar aqui por enquanto o meu editor de imagem e clico aqui em atualizar. Veja que ele já veio para cá. Dou um OK. Aí no caso, se você está fazendo isso em seu tema que, já, que você já utiliza, você clica em salvar. Clicando em salvar ele automaticamente vai sobrescrever sobre o arquivo do seu tema que você utiliza ora, caso você está criando um novo tema a partir do, do, do tema padrão do Cakewalk ao clicar em salvar, ele vai te dar a opção de você criar um novo tema então eu vou colocar aqui, escrever o nome de tutorial como o nome do tema e vou clicar em salvar feito isso, eu posso fechar por enquanto aqui fechar esse, o, o Theme Editor eu clico agora aqui no Cakewalk by BandLab. Agora eu vou abrir o tema que eu acabei de salvar. Eu venho na tecla P do teclado. Customization. Ou customização. Themes E aqui eu tenho aqui listado agora o um novo tema. Tutorial. Clico em aplicar. E close. Por enquanto ele não vai aparecer. Por quê? Porque é, eu vou ter que reiniciar o Cakewalk. Então eu fecho o Cakewalk. E abro ele novamente Então veja que agora apareceu aqui Tutorial Só que se você perceber Se você, é, se você perceber aqui Vai ver que ele não está centralizado Em relação ao kickwalk. Porque eu estou utilizando A largura e a altura do meu, Da resolução do meu monitor Porém aqui o espaço dentro do kickwalk A altura é menor Então a gente vai ter que agora aqui Nós temos que alinhar o o texto em relação à altura do que qual que aqui e como que eu faço isso eu preciso saber qual qual é essa dimensão aqui essa altura no meu caso eu já sei que é 915 de altura então ele vai ser 1920 por 915 aí você vai ter que descobrir agora é, de acordo com a resolução do seu computador do seu pc qual seria essa altura e como que você pode estar fazendo isso muito simples, você aperta a tecla P do seu... Aliás, a tecla Print do seu teclado. Print Screen, né? para tirar um print da tela. Nós vamos aqui abrir agora o Paint, por exemplo. No próprio Windows. E dou um Ctrl V aqui dentro. Veja que eu colei. Seleciono aqui o lapizinho. Nessa ferramenta lápis. E dou um zoom aqui. Eu posso dar um zoom segurando o Ctrl do teclado. E usando o scroll a a rodinha do mouse, né? Ou você pode vir aqui em exibir e ampliar. Você dá esse zoom de modo para quê? Porque você vai ter que recortar toda essa parte, deixando apenas o, o azul aqui, no caso o meu, que é da cor do meu tema é, aparecendo. Então eu venho aqui a centralizo. Tenho essa bolinha aqui abaixo, ó, na, da do do, do paint. Essa opção. Então eu arrasto para cima. Eu vou recortando essa parte do que é da minha, da minha barra aqui de tarefas aqui do, do Windows então eu vou recortando essa parte você caso você queira você pode dar mais um pouco de zoom você pode ampliar um pouco mais e até ficar somente o azul feito isso veja que só já recortei aqui a barra do iniciar agora eu faço o seguinte eu giro 180 graus aqui início girar né, 180 graus e vou recortar a outra parte também aqui ó dou um zoom e recorto deixando apenas a parte azul então veja que aqui ó já aparece aqui marcado para mim ó 1920 por 915 então essa é a dimensão deixa eu só girar novamente aqui 180 graus então veja que só ficou a parte azul e essa esse 915 é a altura do papel de parede aqui dentro do cakewalk Essa altura do, Da Control bar para baixo Até a barra do iniciar Então sabendo disso O que, que iremos fazer então Eu vou clicar A tecla, a tecla P do teclado novamente clique em temas. Aqui como eu criei um novo tema Já vai estar aqui, eu clico aqui em edit Na frente do tema Para editar Novamente clique clico em global Desço até a o papel de parede que eu acabei de colocar E clico duas vezes Para abrir novamente no editor de imagens Agora aqui no editor de imagens Que no meu caso eu uso o Gimp Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em imagem No Gimp E aqui nessa parte aqui ó, É tamanho da tela De pintura Eu vou estar redimensionando Essa, essa imagem O que eu vou fazer aqui Deixando aqui novamente aberto A gente vai trabalhar só na altura aqui Vamos alterar somente a altura da tela Então eu vou colocar aqui 915 Aqui nessa parte eu clico em centro Ele automaticamente vai recortar e centralizar o, o, a imagem Então eu clico em redimensionar Veja que foi centralizado E o que, que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui em arquivo Ou eu clico em sobrescrever novamente Ou exportar como eu mostrei anteriormente No meu caso eu vou clicar em Sobrescrever porque é a mesma coisa E é mais prático e mais rápido Então clico aqui em Sobrescrever A imagem foi sobrescrita Eu posso fechar aqui o meu editor de imagens Aqui novamente Eu clico em atualizar Veja que já diminuiu as dimensões E OK Agora perceba que aqui ó 1920 915 só que o que acontece? para mim salvar, se eu clicar em salvar, ele não vai salvar agora Porque eu tô com o Cakewalk aberto Veja, se eu clico em salvar Ele aparece a imagem, ó. Não foi possível salvar porque o arquivo está atualmente em uso Atualmente em uso O que, que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu fecho o Cakewalk Fechando o Cakewalk, eu clico em Deixa eu só fechar aqui também o Paint, né? Nós não precisamos mais dele Então agora fechando tudo, eu clico aqui em salvar Aqui no Temeditor, Clicando em salvar o aqui abro novamente por aqui mesmo na área de trabalho o Cakewalk Então veja que ficou centralizado no caso agora o, o meu papel de parede, ah, o logo meu que seria o meu logo ele está centralizado. Então foi praticamente isso o que eu fiz para mim estar colocando o, o meu logo no Cakewalk de acordo com o tema que eu uso pessoalmente, no meu tema pessoal né, que eu utilizo que é esse tema. Então, eu praticamente fiz esse processo. Então ficou centralizado aqui a imagem. E você pode estar tá fazendo outras personalizações aqui dentro do Keywalk, como alterar cor, as cores dos botões. É, você está acrescentando o seu nome aqui, o logo aqui acima. Né, você pode estar tá fazendo várias configurações, alterando as cores. Tudo pelo Femi Editor. É, inclusive. É, eu tenho um outro vídeo no canal onde eu mostro como eu colocar o nome aqui, nessa região aqui da, da, da ferramentas, da control bar, entre outras configurações como está alterando a cor, né? eu tenho outro, outro vídeo, vou deixar aqui no card acima também para você estar tá vendo. E essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e se você gostou deixa o seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. E comente o que achou do vídeo, mais dicas de conteúdo. Né, e compartilhe com seus amigos para estar tá fortalecendo o canal. Um forte abraço a todos e até mais.